Vamos E vai matar ou vai morrer? E vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar E vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer eu quero ver, eu quero ver, Slanger. Fazendo rima boa, cê sabe que esse é o pegado. Fazendo a rima boa, amassando esses fracassados. Até porque meu mano, as palavras não vai me convencer. Vocês são fracassados, não combina convencer. Já era, você tá vendo o bagulho, amigo. Batendo nesses dois, o um prazo aqui tá vencido. Mano, cê tá entendendo como é perder dois com cara só de derrotado Fracassado, falou que não tem o um dom, não é retardado A nossa diferença eu já te explico, aliado Sabe por que cê é atrasado Você nasceu com o dou, não Ele é esforçado Aê, então pega a ideia Vou atacar esse cara que agora acha que é trap Só que infelizmente sabe que aqui é o seu fim Geração trap, eu mato e fico tranquilinho <risos> Moleque, você é abatido, não é de convencer, você que é convencido Sinceramente, mano, eu tô de um touro Desculpa aí, op, pisei nesse besouro Sinceramente, mano, você é fraco Olha só, meu mano, como aqui eu já te mato Olha só, meu chapa tá na sola do sapato Sinceramente, mano, tá com a fuga anonimata. Nada a ver, cê vê que esse aqui é meu legado Cê não é esforçado de MC, cê é forçado Já era, por isso que rimando você nunca me emociona Nada a ver porque eu te mato aqui na treta É tipo forca, cê tá suave, eu vou te matar só na letra Aê, cê sabe que eu te mato aqui imbecil Cê pode até tentar, mas seu nível aqui caiu Sinceramente, moleque, a rima é só verdade Ele não tem força, te ganho com a força de vontade Meu mano, é isso mesmo e é sem besteira Sinceramente, tudo eu te chuto da ladeira. Cê fala muita fita essa pegada, meu mano, cê sabe que sente o baque Esse cara falou demais, só que cê fala muita merda Pra quem tem muito pouco ataque Eu falo muita merda, continua ignorante Pra merda que cê fala, precisa de um isolante Aê, cê entendeu aqui, né, aliado E com certeza agora matei esse retardado Sinceramente, mano, que aqui sou incomum Cê é o filipão, fala muito, toma foi 7 a 1 um. Sinceramente, chapa, que agora vem na lata mas é quebra, massa placa!